Sei que há uma altura em que já não precisas de procurar na lista telefónica e já não precisas de procurar na enciclopédia e já não precisas de ir a um dicionário validar uma palavra. De repente está tudo ali no ecrã. A primeira vez que tive um smartphone e percebi isto vai ser o meu maior amigo e o meu maior pesadelo. Não podes estar à espera que, que haja sempre pessoas que todas as manhãs vão ao café ler o teu jornal o equilíbrio é tu teres a geração digital, que está em cima do acontecimento, mas os séniores, os mentores, a dizer, atenção, agora vais validar isto com isto. E eu acho que é isso que falta. E se não podemos confiar, se um site de notícias, que nós seguimos como sendo verdadeiro, se não podemos confiar nesse, vamos confiar em qual? Eu às vezes pergunto-me, de facto, para onde é que vai caminhando a televisão, tendo em conta que os jovens já não estão a ver televisão, e os, o, a classe etária ou a faixa etária que via mais televisão vai desaparecer. Nunca vai haver tardes ou manhãs como nós tínhamos há 20 anos. Não vai! Já não estou, aquelas pessoas já não estão a ver televisão. Que nem toda a gente tem acesso à internet, nem toda a gente tem acesso ao telemóvel, nem toda a gente tem acesso a outros canais que não os quatro e às vezes só dois é que estão bem. Em relação aos médias propriamente ditos. Uh, os tradicionais vão ter que encontrar novos caminhos, mas nunca vão deixar de existir porque video didn't kill the radio stars. Apesar de tudo. <risos>